Muito obrigado, senhor secretário. Muito boa tarde, em especial aqui aos senhores peticionários e agradecer também terem trazido esta esta questão. E, efetivamente, é lamentável o estado em que este quarteirão da Avenida Fontes Pereira de Mel se encontra já há várias há várias décadas. Um, Consideramos que é muito importante que a Câmara Municipal tome aqui todas as diligências necessárias para que este, para que possa haver uh, aqui a reabilitação deste, destes, destes edifícios, um, em conjugação também aqui com, com os proprietários, um, e de preferência também dando-lhe um uso que possa também servir toda uh, aquela zona. Um, deixam-nos especialmente preocupados as referências que foram feitas à, à, à possível utilização do local por pessoas em situações de sem-abrigo. Um, e, e, e também entendemos que poderia, neste caso, também ser necessário que o Pelouro dos Direitos Sociais aqui, aqui tivesse algum tipo de intervenção ou que as equipas do, de, deste Pelouro uh, tivessem algum tipo de intervenção no sentido de, uh, e tendo em conta também aquilo que foi a descrição feita do Estado do próprio, do próprio edifício, evitar que alguma situação... Uh, mais uh, mais perigosa possa possa acontecer uh, no que diz respeito aqui às recomendações da, da comissão nós também uh, quer dizer subscrevemos integralmente e votaremos favoravelmente obrigado